Deixa-me explicar. Pensaste mesmo que eu me tinha ido. Eu foi? Mas agora é que eu sei o que é divertido. Baby Lágrimas de crocodilo, fizeste tudo coitado. Sabes, querido, eu fui feita para matar. Doido, sei que andas doido. Não saiu da mente, só podes estar da mente. Eu fiz aquilo que me apeteceu Não quero saber o que achas de mim Eu não preciso mais de ti Agora eu jogo sozinha medo de mim pois descobri que tu tens medo de monstros Estás pronto para o monstro monstro Estás pronto para o monstro monstro Estás pronto para o monstro monstro Não estás pronto para o monstro monstro Ah, isto não tinha é que Mas tudo o que eu tinha pois ter com as tuas amigas É a última vez que eu te digo isto Se me tocares, posso querer que te dou um tiro Não te aproximes de mim, não quero saber deixa me explicar. that Angry start Keep Estás pronto para o monstro, monstro.